E aí, pessoal, tranquilo? Eu fiz esse vídeo aqui para corrigir um erro da última questão da aula anterior. Se você não assistiu, eu vou deixar um link aqui em cima, tá bom? É, e essa, esse vídeo aqui, ele surgiu com uma dúvida pertinente do aluno Osiel Souza. É isso, eu vou mostrar a mensagem dele aqui, onde a gente teve um pequeno errinho na última questão. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui estaria a mensagem dele... E a mensagem dele, ele diz o seguinte, ó. É professor, deixa eu ver aqui, ó. Professor, 4 elevado ao quadrado, né, seria é 16, como vocês estão vendo aqui, ó. Quando a gente se a gente for desenvolver essa parte final que a gente chegou aqui, foi o resultado, né? Vocês vão ver que 4 elevado ao quadrado, 4 elevado a 2 é 16 e 16 mais 31 não vai dar 35 como a nossa expressão original. Então o erro aqui, pessoal, foi meu. Tá? O erro foi meu onde? Quando a gente, é, o, o 4, ele sim faz parte, tá? Ele vai fazer parte aqui da nossa expressão. Porém, a gente tem que considerar que esse valor aqui seria o 16 mais alguma coisa para dar 35. E que número seria esse? Então, o erro estaria aqui apenas, ó, o 16, que seria o 4 elevado a 2... Mais quem? Mais 19, né? Mais 19, que foi aí exatamente a mensagem que o, que o nosso querido Uziel é, deixou aí para gente. Vocês vão ver que isso aqui vai dar 35. Então, esse 16 aqui seria o nosso 4 elevado a 2. Então, ele já tá aqui, o 16, certo? Então, esse 31 eu vou tirar ele daqui, beleza, Uziel? É, eu vou tirar ele daqui e aqui ficaria, no caso, o nosso 19. Por isso que é bom a gente sempre é, tirar a nossa prova real, né, pessoal? Então, a nossa expressão é, correta seria essa aqui. 16 mais 19 vai dar, sim, 35. E observe que o restante está tranquilo, tá? Se você assistiu a aula anterior, o restante da nossa continha está tranquila, Está é, tranquilo, porém, é, essa parte final aqui... Foi onde eu errei e o grande Ozel aí corrigiu pra gente. Tranquilo? Valeu, pessoal. Até a próxima.